Olá meus queridos amigos Ainda em viagem eu e a Madalena Descendo em sentido da cidade de Muzambinho Encontramos uma comunidade Onde nós lemos distrito de Moçambu E aqui nós entramos para conhecermos o lugar Encontramos essa pequena igrejinha Aqui está do lado direito um cruzeiro é uma comunidade pequena, bem tranquila, pelo visto, um lugar que para morar é esquecer do tempo mesmo. Aqui o tempo passa na sua tranquilidade, sem exagero de nada. Aqui, pelo visto, tem casas né, modernas, como vocês podem ver essa aqui, como também tem casas mais antigas. E ali, mais uma capelinha, como todo bom mineiro, eles sempre tem uma capelinha em algum lugar, porque eles são realmente muito religiosos. Tem algumas casas aqui embaixo para vender. A entradinha que eu entrei, não sei se é a principal, mas foi aquela que eu vi ali. E, como vocês podem ver, bastante mata em volta. Né? E lá está o asfalto Onde Vai para a cidade de Areado Alterosa E Monte Belo Onde está passando Passou aquele carro lá É o asfalto que conduz O lugar que nós estávamos né? Conceição da Aparecida também Eu estou passando aqui numa localidade que já há tempos que eu e minha esposa Madalena gostaríamos de parar. Mas hoje, graças a Deus, a gente teve um tempo para fazer isso. E, através de informações, eu acabei entrando na localidade de Moçambo, Já tive já uma palhinha do meu companheiro, que vai falar um pouco aqui, que é que passava a Mogiana. Eu e a minha esposa fomos até ali e já percebemos que, pelo desenho da arquitetura, passava a Mogiana. Estou aqui agora na residência com muita honra, viu? Do casal que nos, nos recebe aqui agora. É o senhor Nicolau. Pode falar o seu nome completo, senhor Nicolau? Joaquim Nicolau de Almeida. Joaquim Nicolau de Almeida. Ali está, pelo que eu entendi, sua companheira? E Ivani. Qual o nome da senhora? Ivani. Ivani. É nossa segunda amiga chamada Ivani, né, bem? Só temos a nossa vizinha. E aqui está o seu Nicolau, que vai conversar conosco um pouco a respeito desse lugar. Sua idade, o senhor pode falar para nós? 60 anos. 60 anos, está novo ainda. Sabe por que estou falando, está novo? É. Eu tô, vou fazer 62. Então, o senhor é um minuto perto de mim ainda. Está novo também. Ainda. <risos> seu Nicolau, fala para a gente como é que começou essa benção desse lugar calmo e tranquilo Que a gente sempre desejou passar Nós nunca conseguimos parar Hoje foi possível Fala pra gente um pouco é, Então, como eu te falei, isso aqui da... Começou com a Mujana, né? Aí eu tentar aqui Porque meu avô veio de Portugal E instalou aqui, né? Então um... o senhor é da família de portugueses português. Certo Aí ficamos aqui, né? A Mujana acabou em 66, né? Mas ficou aí, acabou bem com o bairro nós que era muito movimentado aqui, né? E com a parada da Mojana, acabou muito movimento né? Quer dizer que a Mojana seria mais ou menos o que foi lá para nossa cidade, sim, também. Depois que terminou a antiga Sorocabana, que também é da isso. mesma empresa, tá. nossa cidade também definiu, infelizmente, é, nossa aqui, cidade definiu. um movimento danado, né? Tudo... E com isso, acabou tudo. O pessoal, então, pelo que o senhor tá falando aqui, no todo... entorno... É. Aqui no entorno o pessoal vinha fazer tinha compra aqui. Tudo aqui. Aqui na época tinha loja, tinha, tinha. loja, tinha farmácia, tinha empoga, né? Que falava em pogos. E, né? Né? Né? Né? e tinha aqui campinho de futebol, né? As coisas né? que tinha aqui manteu até hoje, né? Só que acabou foi o um movimento, né? E só ficou gente mais nova, né? E o povo mais novo não sabe nada disso, né? É. É. Ah, aqui o que que gira no comércio aqui, né? no comércio não, eu digo na, na, na região, assim, ah, sobre agricultura, aqui, é, o que que... é café, né? É café ainda, é café. né? Pelo que eu observei, essa região toda, acho que ali a partir de, eu acho, cá, pé é cá, tudo é café. vai café até pro lado de Passos, né, Isso. que a gente percebeu é. que tem café. Vai até a Varginha, tudo é café. Tudo né? café. É. E o senhor faz o que com a sua família, vai sobrevivendo depois com o pessoal? É. Eu na roça, que me né? Hoje eu trabalho na prefeitura, né? Hum. Mas também que peguei, eu com meu filho, né? Ah tá. Aí a gente cuida de, um pouquinho da, das terras que tem e gosta um pouquinho de recurso na cidade, né? cidade mais próxima que atende e vocês no aqui no é o E questão de médico, questão de uma cirurgia de é. precisão assim, de aí, urgência? E, depende, né? Um caso mais grave você tem que ir para o Fenas, né? Vai pra, Quase da é, maior. Já né? Que, é, que vai muita gente para é Jaú. Para é Jaú o né? daquilo, da... estômago da, da, é aqui. Jaú mesmo, né, São Paulo? Jaú. Nós passamos lá semana passada. É, a Passamos lá, almoçando inclusive na cidade, lá, muito bom Sim, lugar. É, que, e é, é, daqui é, é, lá dá é. o quê? Uns. 250 km. 250? É, a gente gasta 4, é. 4, 4 horas para ir aqui lá. Ah, 250. É, Bom, aí o que o senhor fala para mim a respeito do. da tua família ter ficado aqui? Tem alguém mais, mais. O senhor falou que presta um irmão que é mais velho é, do que o senhor. Irmão, é, E o senhor, a sua, a sua família é composta de quantas pessoas? São nove. São nove, família de doze, o senhor falou? De três. De, de três irmãos. Os pais faz tempo que? Já faleceram. Já faleceram. E esses que faleceram também foi por doença? É, não, já foi na, na, na. Quando nasceu, já teve lá um atrás. Né? E desses que ficaram vivos, quantos moram aqui? Mora. Aqui no bairro, nós temos. Cinco, né? Cinco pessoas. Seis? É. é. Sete pessoas. Embora no bairro. É, no bairro tem. O, o senhor foi nascido aqui? Eu fui nascido na fazenda do meu avô, fiquei pertinho, é pertinho. Agora uma pergunta que as pessoas gostam que eu pergunto. O senhor já viu a sobração? <risos> não. Crê nisso não? Ah, no, quando é que a gente ia falar muita história, mas tinha medo, né? Mas ver se nunca é. ia. Então, nós estávamos <risos> numa, numa região aí, é. aí eu passo, nós passamos num bairro lá para ir na mata procurar abelhas sem ferrão. É tipo, que eu e Madalena e, e a pessoa que estava com a gente rodou tudo no meio do mato atrás disso. Quando nós chegamos na cidade, de volta, o rapaz falou assim: então vocês estavam em que lugar? Ele falou: Tava, falou um lugar lá que agora não vou lembrar. Aí falou, ah, é aquele lugar mal assombrado? Aí nós já tínhamos andado no meio da mata, já tínhamos passado numa igrejinha abandonada. Se bem que, sinceramente, eu mesmo, a Tatum até brinquei que eu, eu sou mentiroso nesse quesito, porque eu falei que eu não tenho medo de nada que já foi, né? eu tenho medo dos vivos. Mas você vê até aí, né? Não, ah, o senhor sabe de uma coisa, eu acho que um dia eu, eu vou ter que ver mesmo, porque eu não carrego esse negócio comigo. Nunca regra. Ah, é o teu policil, né? A gente anda por aí. É, mas então. É... Só lembro de algum caso que contaram de... de... Vou dar só um exemplo. Na, nós estamos lá na nossa região, um asfalto, que ele hoje ele é muito bonito, já duplicado. E há muitos anos atrás, uma noiva estava indo, preparadinha, arrumadinha, para um casamento na roça. E infelizmente, em um determinado trecho lá, algum acidente, ela morreu. E dizem, até uma pessoa muito querida nossa falou que viu, ela viu. Dizem que ela fica de madrugada, naquele lugar que ela morreu, é uma descida. Hum. Depois passa um córregozinho, aí onde ela morreu começou a subir. diz que ela fica fazendo assim com a mão, dizendo, ó, mais devagar, mais devagar. Tem e já é. viram ela. Só tem que eu que passo pegar. com a minha esposa lá, a mulher não tá lá para falar mais devagar para é. mim. né e... Eu não queria ver. O senhor, o, senhor, o senhor sabe de alguma coisa que o vô contava, é. sei lá, um tio mais velho contava? É, meu pai, né, meu pai... E... O, aqui o. O que pegar aqui é a cavalo, né? Meu Sim. pai ia muito pra cidade a é cavalo. Aí ele. Passa, aí ele. Tinha um porteiro no caminho, que ele chegava no porteiro, o porteiro abria sozinho pra ele passar, né? Ele certo. Fez história. Vai, mais um também. Dia, que <risos> é, eu tô sabendo de um lance, mais ou menos, que era assim também. É, que ele, pra chegar lá, o porteiro abria sozinho ele passava, né? Vindo do Isabela, abria ele passava. Só que nunca viu nada, né? Só que a Portugal doía sozinha. Qual que é a região? É que entendeu? mostrar o zambi, né? Ó, oh, eu vou contar uma aqui. Aqui na região de Ipuyuna, o senhor conhece. É. Ipuyuna, Congonhal, que vai pra Pousaré. Isso. Yes. Nós temos um amigo muito querido, que depois vai ver esse vídeo e vai lembrar. O nome dele é Zezinho. ele sempre duvidou disso, de um lugar que acontecia isso. Ele sempre duvidou. E sempre ouvia essa conversa. Um dia ele vinha vindo de moto na parte da tarde, já bem umas quatro e meia para 5 horas, né? Vinha vindo para casa. Com a moto. E a porteira fechada. E lá vai ele com essa moto normal. eu nem lembrava da história. Quando ele chega, a porteira abriu, do nada, não tava ventando, ele passou e a porteira fechou. Então deve ter algum camaradinho aí é, né? para ajudar. Pra ajudar. Né? É, esse foi um. você é. lembra de outro? Ah, não, sei. Ah, tem, mas é. Foi muito tempo que eu... eu nem lembro como contar, né? É, né? Tinha um. Um amigo nosso que.. Morava em Mocoque e passava uns dias aqui, um, um velhinho. Certo. Até... Pocorcunda, tipo, assim, se bandava... É bem didado, e né? ele contava as histórias dele, era de arrepiado. Né? É. A dele era feia. E já morreu? Já morreu. Oh, que pena. Só que... De... Esse... Não sei se ele mentia, né? Porque... E as histórias dele... Ele... Mas o senhor sabe uma coisa? Até eu... quando ele vinha eu... pra cá, nós gostava de dormir dormindo, de ele começar a conversar pra não escutar. <risos> <risos> Depois a... A casa era é muito velha, e deitar assim, ficava... Mas rapaz, eu Nossa, acho que você ficava, ficava com medo de nada. senhorzinho acho que eu tenho o maior prazer do mundo de colar nos dele ali, ó, <risos> e ficar ali, ó. É. Eu me lembro, vou contar, a gente vai se ser com o senhor, mas eu, já que o papo tá bom, eu, nós fomos uma vez numa região, e dessa região é, tinha uma serra muito alta, mas era um chapadão assim, sabe? Era um morro mesmo. Pô. E um dia um amigo nosso tava contando que ele estava reunido com os amigos dele lá embaixo, na parte de baixo, onde eles moravam na fazenda. E de repente uma luz muito forte Lá no morro, ela apareceu lá em cima Mas era um lugar impossível Porque era mata, era mata fechada lá Mas aquela luz ficou muito tempo lá Bastante tempo, umas duas, seis horas lá E todo mundo embaixo vendo, comentando a respeito Foi que selou o cavalo Deu a volta na serra Para ter o gosto de ir lá e ver O que estava acontecendo Quando chegou lá o cavalo nem ia Porque não tinha condição Era mata fechada e não conseguia ir Aí ele desceu o cavalo, amarrou e foi lá ver eu, senhor, até hoje eu não consigo entender como aquela luz estava lá e não tinha só eu que testemunho. Essas coisas a gente gosta de ouvir, a gente gosta de... de, de... Eu gosto de acalentar essas coisas, eu não tenho esse problema. E se eu for perguntar demais, o senhor é pai de quantos filhos? Três filhos. Três filhos? Eu tenho patroa de gente. Um a gente neto. É avô de quantos netos? É só um neto. Um neto? Perdeu para nós, né? <risos> é, Na relação, é avô de cinco. É, É avô de cinco. O senhor, eu gostaria de deixar aqui algum recado pra gente, alguma coisa assim que a gente pudesse, é, depois relembrar? Vai passar pra alguém que o senhor queira aproveitar e dar um recado? Ué, ser. Então, o recado que eu deixo é que a gente tá de porta aberta aí, de passar por aqui, Eu né? agradeço. A gente pode receber novamente, né? Parece que são gente de bem, igual a gente, né? A gente procura ser sim, se, viu? É. Até o... Até o fim de cabelo. É. <risos> é porque hoje é, pra... é tão difícil confiar no povo hoje, né? porque sim, chega a pessoa é, batendo é, na porta, é. só chega é difícil, gente com má atenção né? É, é verdade mesmo. Eu vi que vocês é um casal de. Um casal de fé, né? Gente, eu... sim, isso é verdade mesmo. O é. um recado que nós deixamos é que nós estamos sempre aqui. Tipo, Agora? A sua querida companheira ali no cantinho. A senhora teria alguma coisa para falar para nós também? Tá Quando eu falo para nós, não é bem para mim não, mas é para as pessoas que nos assistem. Olha, é uma coisa boa que vocês estão fazendo, né? Vocês procuram conhecer o lugar que vocês passam, né? É. Que às vezes vocês passam por um lugar assim, e falam assim, que oh, aqui é bonito. mas não chega, não sabe é. a história do bairro, né? cidade. É verdade. uma é. coisa boa. E a senhora sabe de uma coisa? É, tem pessoas que a gente entrevista na beira das estradas, que nem aquela vendinha do berra, boneca, boneca. A gente passa entrevista, aí coloca no canal, a pessoa está viajando e vê. Ui, eu vi esse lugar, aí para, vai lá, conversa, fala que viu. Isso é muito bom, porque as pessoas depois entram em contato com a gente, eu deixo meu WhatsApp lá e agradece. Então, não custa nada você fazer esses pequenos registros, porque nós vamos embora virar um sumido aqui, isso vai ficar lá, estar tá guardado lá, é só um pouco de dados que vai estar tá lá então a gente tem prazer de fazer isso foi quando eu passava com a minha esposa por aqui, sempre eu queria parar aqui não dava tempo, sempre aquela correria aí eu falei, não, a gente tem um hora que pisar no freio, dar uma descansada e o tempo o tempo, ele está aí, vai continuar, não vai mudar aí eu vinha descendo lá, aí eu falei, puxa vida, eu estou chegando perto de uma samba. eu vou dar uma, para Outra coisa, vou perguntar aqui para o seu companheiro aqui, o, deixa eu só achar o que eu já achei, o, o senhor estava falando sobre a, a mogiana né, uhum. e esse nome moçando será ah, de onde é que veio? Eu não sei de onde veio isso, porque tem uma história que aqui ela é, trocou o nome com o Juruaia. Juruia. Juruaia e Moçamba. Juraia, Juraia seria aqui no caso? É, não sei se aqui, lá seria Barra Mansa. Onde é Jurá? Juraia, Juraia, Juraia, Juraia é, isso, é chamada capital da Lingeria. Então lá seria Barra Mansa. Isso. Diz né? que foi trocado o nome aqui com jurá, agora não. E essa é a história verde, né? não sei a verdade. Né? Mas porque isso era o fundamento de Moçambique, né? Não, não. Moçambique De Moçambra, que não é porque não tem negros aqui, que eu não achei negros por aqui. É, mas. E a gente achava que aqui era uma... um quilombola. quilombola. É. Pelo e jeito que de que é. Que era quilombola. Quilombola antigamente. Ah, os quilombos. Isso, hum, havia isso. os escravos, eles fugiam, né? Formavam aqueles casais eles fugiam. Entrava mata dentro e sumia. E ali onde eles resolvia parar, formavam um quilombo. Formavam um quilombo, uma vila que é, a gente que, viu, é, que é o que eu estou procurando agora com a Madalena. A gente, a gente dá, viu assim lá no Piuí. Piuí. Onde fabrica queijo, indo lá para a Furnas? E também, Piuí e Pimenta, né, velho? Nós passamos... Ah, então lá tem um quilombo, olha aí como é que é bom entrevistar entrevista. É, lá tem um lugar que chama... É... Até o nome é quilombo. Quilombo mesmo? É quilombo. Uma, uma coisa também boa que eu é gostei do a Madalena nós estávamos viajando, do do lado de Santa Rita de Caldas. Caldas, Santana de Caldas, até aquele trecho lá. Tem uma aldeia de índio. A gente também deseja ir lá para encontrar o um mais velho, por assim dizer, o pajé para a gente sentar e conversar um pouco. Também deve ter coisas boas para nos falar. Aí É, isso falar. é pertinho aqui então, hein? É. é, não está longe nada. Está é. perto é. mesmo. É. Bom, Bom mais alguma pergunta? É. Por enquanto é só, né? Quer dizer, por enquanto não porque a gente é. começa a conversar de pouco e ela, é. aparece um monte de coisa. É, é não, é sempre é ter, assim. tem vergonha de Bom, eu fico grato com a Madalena. Tenho certeza que os inscritos também vão gostar. E nós queremos te agradecer. Agradecer pelo companheiro por ter nos recebido. E vou ver se eu consigo colocar isso no canal rápido para o senhor poder assistir. É só depois anotar direitinho, é o canal do Cícero Ferreira, não tem o que errar. É e tudo grato, é, mais uma vez eu falo, por esse carinho do senhor ter parado um tempo. O senhor estava trabalhando para um tempo para me atender com a minha esposa. E se um dia o senhor, porventura, estiver indo lá para lado de Limeira, é só ligar para a gente o senhor tem um lugarzinho para ficar. É, tá bom? Eu agradeço esse carinho, viu? Eu agradeço também a visita. Hein? Bom pessoal, então aqui está. Foram 15 minutos e alguns segundos de, de conversa. Logicamente vai ter muita coisa que a gente pode depois mais para frente extrair dele, mas por enquanto é só. E eu agradeço de coração a atenção de vocês. Voltem sempre no canal. Se inscreva, compartilhe e um abraço a todos.